E os olhos, e os olhos, e os olhos. E os olhos, e os olhos. E e os olhos, e e Uh, a sensação foi boa para além, porque visto que já não faço 400 desde a época de 2012 uh, para mim os 400 é mais um treino amanhã eu irei fazer 400 barreiras com vista para ver a marca para Zurique já tenho uma, a marca referência uh, e será um teste para Zurique praticamente isso